E gente, já nem ia fazer mais vídeo porque eu já fiz um monte, tem um monte na câmera, um monte no computador Tá tudo pra eu postar quando eu voltar Mas vou começar esse vídeo falando uma coisa Deem valor pra América do Sul Tem muita coisa aqui que em lugar nenhum do mundo tem Por exemplo Isso Deserto do Atacama Um lugar maravilhoso, olha isso é o deserto mais seco do mundo, quase não chove, chove um milímetro por ano e outro lugar que também já foi mar há não sei quantos milhões de anos atrás e por algum fenômeno secou. É, o que se explica um pouco é de que as placas tectônicas, a, a placa marítima entrou por baixo da placa terrestre, eu acho que deve ter furado embaixo alguma coisa assim, deve ter vazado toda a água, deve estar por aí a água do mar. Mas é isso aí, olha aqui, ó. deserto do Atacama Não vai dar pra ver porque tá muitas nuvens Mas lá no fundo, onde tá um pouco com gelo, um pouco aquela coisa toda É um vulcão lá Aqui pra trás, com neve, é vulcão também Tem um monte de vulcão por aqui Tá tudo ativo Eles tão longe das, das pessoas, mas se ele, se ele resolver gospir fogo é aquele problema né, da fumaça que vai para tudo que é lado, mas aqui o lugar é muito lindo, dá uma olhada no visual, Esse, isso que você vê branco, como lá na Bolívia, isso é sal, aqui é uma mistura de terra com sal, tem muito sal aqui, tem muito, é, a terra é muito rica de minerais. O guia também tinha explicado que lá no fundo tem um outro vulcão que não dá pra ver, Bem, tá, tá, bem, tá meio dublado. Mas tá muito bonito o dia. Tá ótimo para tirar foto. Daqui a pouco eu vou tirar umas bem legais. Vamos ver aqui para cima. Vamos ver o outro lado um pouquinho. Olha lá. Surreal, né? A gente tá num lugar cena de filme. Tem coisas que a gente nunca consegue ver. Aí meu braço tá doendo. Não aguento mais fazer isso. Que da hora. Vou uma casinha, pô. Só que estraga o visual aqui. Sei lá pra que que é isso aí. Deserto do Atacama. Tô na cidade de São Pedro de Atacama. Um povoadinho bem pequeno. Cheguei da... Cheguei da Bolívia ontem. Fiz a travessia do deserto. Depois vocês vão ver os vídeos. Porque foram muitos. Eu vou editar, vou postar no YouTube... Vocês vão conhecer um pouco. Então dar uma olhadinha aí no visual. Muito bacana. O lugar que era mar e agora é o lugar mais seco do mundo. Isso aí. Tchau, tchau.